Voz, o pessoal fala isso, né? Não, e daí, você não e tá dando tá voz, né? você tá ouvindo é a jornalismo, pessoa. Jornalismo, é isso? Não é? Os caras não vêm toda hora cagar regra com jornalismo, isso é jornalismo. É jornalismo. Ué, ouça. Agora, o que você não pode, o cara tá lá, fez um monte de cagada, você tá lá na entrevista e fala assim: ô, oh, ô oh, gente, puxa Tamo um junto. Pô, o oh, cara. É... Entendeu? Quando eu falei com o Robinho, eu falei: você tem que ser neutro, você tem que ser eu, neutro. Eu, é. eu, eu, ele falou: você faz a entrevista? Eu falei: faço, sem problema nenhum. Só que eu vou perguntar tudo o que eu acho que eu tenho que perguntar, cara. É, não queira, né? Não. E ele falou, beleza, beijo. Eu só, quero, eu só quero falar, explicar. Você pergunta o que você quiser. Eu falei, então tá ótimo. Então vamos embora. Então beleza. Até, até foi foda, porque no dia que foi fazer a entrevista, era um dia que tinha vazado um áudio lá. Lembra? Lembro. Uns áudios pesados no WhatsApp. Brabo, brabo, é. E eu perguntei. Falei, o áudio. E o cara... Agora... E tem caras que você, às vezes o cara, pô, matou, fez o diabo. Você fica puto na hora, né, pô? Você também fica, fica puto, com uma sensação. Fica puto Só que ali, cara, você não pode ser covarde. A partir do momento que você tá chamando alguém pra fazer uma entrevista... O Gugu não entrevistou a Ristoffen, pô? Entrevistou. O Gugu não entrevistou a Ristoffen? Você tem que ser neutro, cara. Não tem jeito. É? Eu não acho que... Tem jeito. Eu não eu vejo acho... um problema nenhum. Entrevistaria fácil, também não. Cara. Fácil. É. Porra, fácil. Qualquer um entrevistaria se me deixasse... Se me deixar se tivesse oportunidade. Pra mim, zero. Agora, eu te perguntar uma coisa, já. Esse teu programa só segunda, <risos> você não acha pouco, irmão? Ah. Ou você acha que Agora, é, tem que ser uma vez por semana mesmo? E então, tá nesse, tudo certo. nesse formato. Eu nesse acho, formato. Eu acho difícil fazer todo dia. Nesse formato. Porque é complicado, cara. São muitos convidados. Conteúdo, né? É. Muitos convidados, cara. Sabe? Uhum. É, aquele programa, por horário que tá eu acho espetacular. Espetacular. Por quê? Porque é uma sacada. É, é, é aquilo que eu tinha falando quando você estava falando do Silvio Luiz. Tem o um cara que enxerga só aquilo e tem o um cara que enxerga aquilo. Ô, oh, nós somos o último programa da rodada todo último. mundo já viu tudo. A gente praticamente não passa os gols, cara. Verdade. Não passa os... É verdade. <risos> é, a galera, já viu. É não verdade. Passa os gols, cara. Difícil você ver. Passa um ou outro ali, rapidinho e tal. Puta, mas ali o papo é bom. Ali é muito legal, ah. cara. É muito gostoso é, aquela porra. É o, C, né. o Cicinho, cara, é cara, é o Cicinho o mano. os caras jogam. Não são jogou animais. porra nenhuma, mas eu... <risos> to... jogou pra caralho o Cicinho. Bom. Lateral, fodido. Tô zoando.